Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim aqui trazer minha TBR da Maratona Literária em Dobro. Essa é uma maratona que vai acontecer agora no final do mês de agosto, começo do mês de setembro, organizada por Igor do canal Meus Monólogos e tem também a participação de outros booktubers e alguns perfis do Instagram Literário, do Twitter e tudo mais, né? Fazer uma grande integração, porque é em dobro. Não sei, porque são duas semanas, talvez. Tem vários desafios e eu escolhi alguns deles, né, com alguns livros para completar e participar dessa maratona, adiantar umas leituras. Porque essa semana especificamente que eu tô gravando esse vídeo, que é uma semana antes da maratona, eu não tô lendo quase nada. <risos> tô com preguiça de continuar as leituras que eu tô fazendo, mas que não são leituras é, ruins e inclusive vou adicioná-las na minha tibia da maratona, né, como elas estão aqui. Então vamos lá, adiantando, né. Um dos desafios é ler um autor negro, e junto desse desafio, que é o desafio de ler um e-book, eu tô incluindo aqui o livro Filhos de Sangue ou de tome A.D.M., se não for estar tá aqui do lado, porque eu tô lendo, enfim, tô quase na metade, eu acho dele hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, que é um domingo. Daí, se eu não conseguir, ou oh, se eu terminar esse livro daqui pro começo da maratona, eu vou trocar e vou pegar Honey. O Honey e o Sino da Divisão, que também é um livro de um autor negro, né, e é nacional. Eu peguei esse livro faz pouco tempo, por troca do Scooby, e ele tá bem novinho, inclusive, com um cheirinho de conservado. Outro desafio é ler um livro fora do eixo norte-americano, que eu juntei com outro desafio de ler um livro de um autor latino-americano, e eu vou ler, na verdade, porque eu já estou lendo, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Eu estou fazendo a leitura desse livro durante o mês de agosto toda Então, como a maratona começa na última semana de agosto, eu ainda vou estar tá lendo este livro aqui que eu tô exatamente na metade agora nesse ponto neste dia de hoje essa semana eu vou estar tá lendo uma parte na última semana eu termino de acordo com as metas que eu estabeleci tem um vídeo explicando tudo isso aqui no canal vou deixar aqui nos cards tá pra todo mundo ver daí outro desafio é ler um livro de um autor nacional e o livro que eu escolhi que pode ser Hani né rani o sino da divisão de jinha no Tzu, acho que eu nem falei é pipa voada sobre brancas dunas de Júnior D'Alberto, e esse aqui também pode se encaixar no desafio de ler um livro de um autor desconhecido. É isso? Eu acho que é isso o, o desafio. É, que não é desconhecido, mas é conhecido por poucas pessoas, né? Pelo menos aqui no Booktube eu acho que eu vi uma vez só alguém falar sobre esse livro, que daí eu ouvi esse título, achei muito bonito, desde então eu venho querendo e consegui recentemente comprar. Pipa Voada sobre Brancas Dunas, de Júnior Dalberto. Ele é um autor daqui de Natal, e essa capa eu acho muito bonita, inclusive. E aí, tibia, a pessoa vai falando e no instante termina, né? O vídeo tem, tipo, dois minutos. Mas é isso aí mesmo, é só mostrar os livros que eu vou ler. Uma peça de teatro, e eu não lembrava que eu tinha aqui. Eu tenho três livrinhos é, recebidos da Cobogó, que eles mandaram faz algum tempo já, uns dois anos, sei lá. E eu tinha lido outro que eu esqueci o nome agora, mas que tem um filme, até uma adaptação para o cinema, de um, um clube de natação. E esse aqui é Conselho de Classe de Jobilac que é uma peça, fala sobre uma escola, está tendo uma reunião de professores, de repente chega um diretor novo, que bagunça as coisas, e esse encontro faz eclodir dilemas éticos e pessoais em meio a decisões que se confundem nas relações de poder na instituição de ensino. Gera questões acerca, gera um diálogo acerca das questões macro e micropolíticas da educação. Parece interessante, né? Peça de teatro, normalmente, a pessoa lê bem rapidinho, porque é basicamente diálogos, né? E eu pretendo ler durante a maratona. Ou... enfim, pretendo ler, né? Se eu não ler também, paciência. <risos> Outro desafio, que é dos últimos aqui, dos livros que eu tô me propondo a ler durante essa maratona, é ler um livro com personagem LGBT. E eu vou ler Lírio Azul, Azul Lírio, de Maggie Stifvara, Maggie Stifvara. Esse aqui é o terceiro livro da Saga dos Corvos, que começou com Os Garotos Corvos, e eu li faz pouco tempo, segundo os ladrões de sonhos, gostei bastante. Vou aproveitar pra pegar esse agora, enquanto eu tô com ele mais ou menos fresquinho na minha cabeça, assim, a história, pra não fazer igual o outro, que eu demorei anos pra ler, esqueci tudo, tive que procurar o resumo na internet. Hum, não sei se eu vou conseguir terminar, mas eu pretendo menos começar a ler o Menino, O mini. E pronto. E essas são as minhas, as leituras que eu pretendo fazer durante a Maratona Literária em Dobro além do filhos de sangueoso que está aqui no Kindle e é isso inclusive eu comprei a edição do filhos de sangue osso física pode ser que chegue durante a maratona vai ser tudo pra mim se chegar porque eu termino de ler na edição física que é uma beleza linda de verdade inclusive então é isso se você vai participar da maratona deixa aqui nos comentários também dizendo será os livros que você vai ler ou se eu troco algum desses livros <risos> ou por qual desses eu começo enfim boa sorte para todo mundo para nós que vamos participar dessas leituras e a gente se vê já já. Valeu!